galera, mais uma vez aqui, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, beleza? Já chega deixando seu like aí e, e metendo o dedo no botão vermelho aí se não é inscrito ainda. Inscreva-se. Uhum. E o vídeo de hoje é um rolê Feira por Amargosa, passando aqui pela feira. É, final de feira já, né? Pelo horário. Mais cedo aí tinha muita gente, só que agora, o horário. Depois dessa pandemia. A Feira de Amargosa, aqui no sábado, termina tarde. Mas agora, né? Termina mais cedo, devido a essa pandemia. Vai ficar muita gente em um curto período de tempo. Era pra ser até mais tarde, né? Quer distribuir, as pessoas Evitava mais aglomeração Mas é isso, ó. finalizando é... Vamos Aqui O um vídeo de Foi a seguidora, eu esqueci já o nome dela Que pediu aqui Pra mostrar a rua da linha Vamos mostrar aqui hum? Beleza? Então fica com a gente aí só mostrar né que aqui é a praça dos Correios como é que está começa já fechando o tempo é curto tem que fechar cedo de acordo com o novo decreto então começa já baixando as portas aí vamos descer aqui sentido sentido rua da linha catedral belíssima catedral aqui a esquerda aqui é retorno vai pro bosque para pegar aqui direto A direita retorna também, Rua do Buraco. Pista de skate aqui, Praça do Bosque. Uhum. Esquerda aqui, Rodoviária, é, bairro São Roque. bairro São Roque me deu um bravo agora aqui é bairro São Roque rodando cruzamento aqui atenção Já estamos na Rua da Linha Famosa, né? Eu não conheço por outro nome Só por Rua da Linha Eu também não, né? Se me perguntar qual é o verdadeiro nome Não sei da... da Linha Rua da Linha Por que será, né? Aí você me pergunta por que Rua da Linha Eu não sei responder Será que é porque é reta? A rua inteira? Pode ser Vou procurar saber pegar esquerda que volta novamente mas vou até lá no final da rua final da rua da linha beleza minha amiga tá aí sua sugestão Ana Cristina né é Ana Cristina Gonçalves salve engano mas é isso mesmo tá aí é, desde já obrigado por sua sugestão fique à vontade pode deixar deixar sugestão aí à é, é vontade curta aí compartilhe Jogue no grupo do WhatsApp Beleza? Então fazer o retorno aqui Não vou fazer aqui porque é perigoso Vou entrar aqui Fazer o certo Né? Entrar aqui no pulo. Porque a gente fala Ah, só uma roubadinha, né? Aí é que acontece as coisas né? Então a gente entra aqui faz o um balão para evitar o risco de acidente. Beleza? Então, nunca devemos nos precipitar, principalmente no trânsito. O trânsito é traiçoeiro. Uma dica aí que eu dou é nunca de Ah, dou, vou dar uma roubadinha aqui rápido, ninguém nem vai ver, não. Não, pode não ver, mas... Acontece que vem, vem um condutor lá de... Em alta. Né? De moto, de carro. Aí não dá tempo. De desfazer onde acontece a tragédia. Não é verdade? Pois é. Aqui é... Aqui já é, saindo da já é Abelardo Veloso. Né? Do outro lado do o Rua né? da tá do lado esquerdo aqui e aqui já é Abelardo Veloso. Pega é até lá perto do bosque do bosque não da praça do Cristo. Beleza? Então deixe sua sugestão aí. É, curta se inscreva no canal se não é inscrito é importante ah, você assistir se você não é inscrito, se inscrever no canal é importante sua inscrição e seu like você deixa um, um joinha é importante porque o, o, a plataforma o youtube vai, vai conhecer que ver que é relevante o conteúdo e vai mandar para mais pessoas, né? sendo assim mandar para mais pessoas vai vir mais pessoas pro canal, mais inscritos e aí já dá para melhorar, né? Fazer uma coisa mais é, mais legal. É, quem sabe traz patrocinadores, né? Trazendo patrocinadores aí sim dá para né? fazer uma coisa é, bem profissional bem profissional mesmo dá para atender todas as sugestões aí em Iaçu que o pessoal sempre pede, Santa Terezinha, Castro né, que vai pedir aí a gente vai fazer vídeo é Salvador, enfim né então por isso que a gente pede aí para se inscrever no canal deixar o like que ajuda demais hum. Muita gente que acompanha o canal que é inscrito, né? Mas assim, assiste o vídeo e não curte, não deixa o like. Muita gente que acompanha não é inscrito, né? assiste o canal mas não é inscrito. Então, por isso que a gente pede aí para você se inscrever. E sempre que, eu, que assistir o vídeo, deixa o seu like, dá uma curtida, marota, beleza? Então, já passamos, já saímos da Abelardo Veloso, agora estamos na, esqueci o nome da rua aqui, chegando na Praça do Cristo aqui já. Né? Passando aí a Praça do Cristo, antiga delegacia, que é a direita, o senhor aí, o pedestre é sempre, né? acha que é, nunca vai se machucar é impressionante vamos pegar de esquerda aqui subindo subindo passar pela frente do... Aqui pela Praça dos Correios Novamente para ver a volta que eu fiz né A volta que fizemos Porque você está acompanhando aí também Passar aqui novamente Pela Praça dos Correios Ó, passamos por lá Por lá de lá Agora vamos vir aqui Pegar aqui Cortar aqui E já sair no loteamento Santo Antônio americanos lá da macente aqui se voltar aqui pegar direita aqui vamos sair lá novamente na feira então pega aqui vamos sair na cortar é... BA aqui atravessar direto e isso aí, Doutor, né? Hotel de Santo Antônio. Então foi isso, galera. Já deixe seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? Curte e compartilha aí. Valeu!